E aí, que nozeiros, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá na praia para testar a velocidade de foco da R10 e da R7 e vocês vão ver como que elas são câmeras rápidas, né? Elas conseguem fazer até 15 fotos por segundo em portina mecânica, ou seja, você consegue escolher qual que é a foto do momento que você mais gosta além de ter a segunda versão do Dual Pixel, ou seja, ele funciona muito rápido tanto para foto quanto para vídeo. Cara, eu fiquei impressionado com a velocidade de foco que essa câmera tem e eu achei legal que ela tem reconhecimento facial, ou seja, quando você está fotografando alguém ela reconhece o rosto e crava nele, então se aparecer uma onda na frente ou alguma outra coisa ele não se dispersa e você tem registro das suas fotos com certezas garantidas.